Eu já li todas essas histórias e algumas delas, elas são lançadas de maneira independente, então é difícil de vocês encontrarem nessas grandes livrarias e sites tipo Amazon, Submarino ou nas livrarias tradicionais, mas normalmente elas ficam disponíveis à venda no próprio site ou pelas redes sociais dos ilustradores. Então aqui na descrição vai ter todas as informações que vocês vão precisar, então vai ter o link para se tiver em alguma loja ou então o link para o site dos ilustradores ou a rede social deles também para vocês ficarem acompanhando. Então agora sim vamos para a lista, mas antes lá deixa de né, seu joinha, se inscreve aqui no canal e agora vamos para a lista. A primeira HQ que eu tenho para comentar com vocês é a mais recente que eu li que é Passa Anel, do Fitz e da Nicole Janer. Essa HQ foi lançada originalmente em 2018, é uma dessas independentes, como eu comentei, e recentemente teve uma reedição que foi vendida lá na loja do Fitz, que é um ilustrador que eu amo, ele é incrível, ele é muito, muito, muito talentoso. Ele faz várias fanarts nesse estilo dele, em que ele posta nas redes sociais, eu amo ficar acompanhando os desenhos que ele faz, e eu já queria muito ler essa história, e aí assim que ele anunciou, eu fui lá correndo pra comprar a minha. E é, é muito legal, eu li muito rápido. E é justamente uma dessas histórias em que você vai querer ler do início ao fim, toda de uma vez, e quando você vê já vai ter acabado. Eu li em mais ou menos umas duas horas, assim, diretão, mas eu tive que ir me segurando, porque realmente eu queria só ler o mais rápido possível Pra realmente entender o que acontecia no final Isso daqui aparentemente é o primeiro volume dessa história Porque o final realmente dá a entender de que alguma coisa tá vindo a mais além disso A história disso aqui é sobre dois melhores amigos que estão ainda no período da escola E eles acabam descobrindo um anel, que é um anel mágico Que o próprio anel, na verdade, ele tem vida e Inclusive ele é um dos personagens da história e também isso é muito legal E quando você usa esse anel, você acaba ganhando poderes e e você também aí acaba conseguindo ver certos vilões que são espíritos de lugares que eles viram quase que megazordes, eles tentam destruir, né, o mundo em que nós vivemos. E os guardiões dos anéis, eles são justamente esses essas pessoas escolhidas para salvar o mundo. E aí acaba que eles dois ficam revezando o anel para eles salvarem o mundo juntos. Essa é a primeira HQ então ela, ela bem é bem uma introdução, então a gente ainda não conhece tudo, 100% da história, mas já dá para entender muito do que acontece nesse universo. E os personagens são muito carismáticos, eu adorei ter lido, e os traços, obviamente, são lindos. Uma HQ que eu amo muito, eu sou muito fã, e que eu ainda não tenho em mãos, mas a minha já está chegando, é Arlindo, da Ilustra Lu Essa história, na verdade, ela começou como uma webcomics, que é basicamente, né, quando você posta a sua história de quadrinhos na internet. E a Lu ela foi publicada pela editora seguinte, para realmente lançar a versão física e teve a campanha do Catarse que começou se eu não me engano no finalzinho de 2020 e foi até mais ou menos fevereiro de 2021 e agora em abril já tá começando a ser distribuído os livros. Quem conseguiu garantir no Catarse, na pré-venda vai ganhar o livro cheio de brindes e com capa dura, que é o a minha que muito em breve vai estar chegando. Então já abrindo parênteses vá lá me seguir no Instagram porque assim que eu receber, eu com certeza absoluta vou postar nas minhas redes sociais. E quem não conseguiu garantir o livro na pré-venda vai conseguir Comprar ele em outras livrarias e lojas e coisas assim assim que o livro for lançado. Se eu não me engano, a previsão do lançamento dele é pra maio ou junho de 2021, mas vai ser com capa normal brochura. Mas sobre o que fala Arlindo? Basicamente a história é sobre um menino que se chama. Ah, lindo. E ele tá ali também naquela fase da escola em que ele tá começando a ter seus primeiros amores. E ele tá se descobrindo como um menino gay. E é muito fofo porque, obviamente, ele vai se apaixonar por alguém da escola dele. E vai ter todo esse lance dele começar a tentar entender o que, que ele realmente tá sentindo. E todas as questões internas de uma sociedade lá do início dos anos 2000. Então, tem muita referência a coisas dos anos 2000. Eles vão em locadora, eles falam muito sobre Sandy Junior, eles ouvem músicas no MP3 usam MSN, então assim, tem realmente muita referência antiga que quem viveu nessa época é super nostálgico, então é super legal, dá um mega quentinho no coração e quem não viveu é ótimo também porque vai conseguir se teletransportar para um momento em que de fato foi tipo ontem, mas não é tão recente assim. Os traços da Ilustra Lu são lindos, eu amo muito todos os desenhos que ela faz e eu sou tão fã do Arlindo que eu tenho já uma camisa e uma bolsinha. Outra HQ também que eu li esse ano e que realmente essa, ao mesmo tempo que ela é muito pesada, ela é muito legal, é o Outro Lado da Bola, escrito pelo Álvaro Campos, Ale Braga e Jean Dias. Essa daqui é uma história em quadrinho que ela fala sobre o que, que vai acontecer quando o primeiro jogador de futebol desses, assim, que é tipo mega, hiperpower, vangloriado, é, ele se assumir gay. E nesse vídeo tem até um texto que diz que lá fora, né, em outros países isso já é comum, já existem vários jogadores de futebol que são abertamente é, LGBTs. Mas aqui no Brasil isso ainda é muito, muito, muito enraizado e ainda existe muita homofobia dentro da torcida. Então, justamente, eles fizeram essa perspectiva do que, que realmente pode acontecer quando isso né vira a se tornar uma realidade, porque inevitavelmente isso vai acontecer. Essa premissa ela pode seguir para dois caminhos diferentes, né? Um lado mais otimista, em que o mundo ficaria feliz e ninguém ia ter preconceito e flores e coisas do tipo. E também tem ali o lado mais pessimista, que é justamente homofobia mortes e coisas do tipo. Essa história, ela tenta seguir um caminho mais central ali, que não é nem otimista, nem pessimista. O início, na verdade, é bem pessimista, porque justamente o grande jogador de futebol, ele se assume depois que o amante dele é morto por homofobia, então o livro já começa de uma maneira muito pesada, mas do meio pro final, realmente, a história começa a ir por um caminho um pouco mais otimista. Ele não termina de uma maneira, assim, 100% feliz, mas você entende que o mundo está mudando e está melhorando, principalmente... É, para o próprio jogador, então é realmente uma história legal para a gente tentar pensar o que está acontecendo no momento atual sobre isso aqui, sobre homofobia no meio do futebol os traços são bem diferentes do que normalmente eu gosto tem um traço muito mais voltado para algo mais realista, assim, quase como se fossem fotos eu não sou muito fã disso, mas a história realmente me conquistou muito eu fiquei muito curioso para realmente saber tudo o que estava acontecendo e é legal porque eu não acompanho futebol mas eu já, eu reparei que tem vários rostos aqui dentro que são muito conhecidos e que são muito parecidos com pessoas que realmente existem. Então, ainda tem esse contraponto aí. Outra aqui que eu também gosto muito, muito, muito e que eu já havia comentado sobre ela em outros momentos aqui do canal. Se você me acompanha há bastante, tempo, você já deve ter visto. É Dois Irmãos, que é ilustrado pelo Fábio 1 e pelo Gabriel Bahr. Eles dois adaptaram essa história, que na verdade ela é uma história que foi lançada primeiramente em romance, né? No modo mais escrito. E essa história também já foi adaptada adaptada para Globo, numa minissérie que é incrível, eu adorei, eu assisti, tipo, enquanto estava sendo lançada, e quem atua como os dois irmãos é o Calvin Raymond, e ele fez um papel, assim, incrível. Essa história aqui é basicamente sobre dois irmãos gêmeos que tem esse lado aí do irmão bom e do irmão mal. e a gente tenta entender realmente o que aconteceu, porque como que eles seguiram caminhos completamente diferentes, e a vida dos dois vai se entrelaçando de uma maneira bem complicada e bem caótica, porque em alguns momentos eles estão bem, em outros momentos eles estão completamente mal. E a história, ela tem vários momentos diferentes do, de, dessa linha temporal da vida deles, então tem uma parte que eles são criança tem uma parte que eles são adolescentes, quando eles são adultos, e o livro ele se passa em Manaus, então é também muito legal que a gente saia um pouco desse eixo sul-sudeste. Eu confesso que os traços em si, eles não são muito voltados porque que eu gosto, eu gosto de uma coisa bem mais cartunesca e desenhadinha mesmo, mas é muito bonito visualmente também. Aqui, vou mostrar uma parte para vocês. É muito legal, inclusive, ler essa HQ e assistir a série da Globo, porque tem cenas da série que são idênticas à HQ. Parece que eles literalmente olharam a HQ e falaram assim, ok, a câmera vai ficar aqui, igual que tá aqui na HQ, e a gente vai gravar. E por último, mas não menos importante, também temos o Guia da Flórida para Crianças Grandes, da Bianca Nazari. Ela também é outra ilustradora que eu amo, eu sigo ela nas redes sociais também há muito tempo. E eu consegui garantir esse zine, né, que é um, um formato de HQ menorzinho, Lá na Comic Con de 2018, eu amei ter conhecido a Bianca é, eu Também já falei sobre isso várias vezes nas minhas redes sociais E basicamente isso aqui é um diário de viagem que ela fez quando ela foi para a Flórida, numa tipo Comic Con, numa exposição que teve lá na Flórida. E ela acabou também conhecendo Orlando, mais especificamente os parques da Disney. Eu sou muito, muito, muito fã da Disney. Eu já fui até Orlando em 2015, eu espero muito voltar em breve, mas enfim, o dólar, né, tá um pouco difícil. Toda vez que eu releio essa HQ, eu fico com o meu coração quentinho, porque é a mesma sensação que eu tive quando eu fui em 2015 para Orlando. Eu tenho quando eu leio isso aqui, justamente, ela conseguiu transformar em texto e imagem várias situações em que você realmente vive quando você está indo pela primeira vez na Disney. Eu amo a Bianca, ela é incrível. E se eu não me engano, em algum momento isso aqui já esteve gratuito. Então se ainda tiver, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem lá no site dela. Ou então, de qualquer forma, vai estar a lojinha dela. já jeito certo, também, pra vocês conferirem e garantirem isso aqui, que é maravilhoso. E uma indicação extra que eu tenho aqui pra falar pra vocês é o Ravenna, dos Jovens Titãs. Esse daqui é o primeiro volume, também, então, de uma série, que, né, dos Jovens Titãs. O segundo volume é do Mutano, e o terceiro volume vai ser da Ravena com o Mutano, mas ainda não tem previsão de quando esses dois outros volumes vão lançar aqui no Brasil. Essa HQ, ela entra aqui como uma meio que burlada na, na lista, porque a Cami Garcia, que é a meio que a que escreveu realmente a história, ela não é brasileira, mas as ilustrações são feitas pelo Gabriel Piccolo, que também é um ilustrador que eu adoro muito, e ele é brasileiro, então ele escreve oficialmente pra DC, ele escreve oficialmente sobre os personagens dos Jovens Titãs E eu amo muito todas as histórias que ele faz dos Jovens Titãs Eu li essa primeira HQ no ano passado quando lançou e eu também li muito rápido Eu li até, tipo assim, um pouquinho todo dia pra justamente não ler tudo de uma vez E é muito legal, dá um, um quentinho também no coração pra quem gosta de Jovens Titãs porque também, né, eu assisti quando eu era criança E me dá super uma nostalgia E eu quero muito, muito, muito ler a do Mutano Se eu não me engano, eu tava pra lançar nesse primeiro semestre aqui na, no Brasil Pela Panini, mas ainda não temos notícias sobre isso Então, essas aqui eram as HQs que eu tinha pra comentar com vocês Assim que eu tiver... É, a minha HQ de Arlindo, eu vou postar nas minhas redes sociais, então, por favor, não me deixe de seguir. E também comenta aqui embaixo outras HQs brasileiras que vocês acompanham, pode ser HQ virtual, pode ser HQ física, lançada enfim, qualquer coisa, só comentar aqui embaixo. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!